Pode parecer impossível por vezes, especialmente se não estiver habituado a colocar-se para fora. É assustador quando se tem de se preocupar em arriscar, mas não só isso, é muito trabalho árduo e investimento de tempo. Descobriu que mesmo estando a namorar activamente, ainda está à procura de uma ligação significativa com alguém. Aqui vão cinco maneiras de encontrar o verdadeiro amor se você for um introvertido e odeia namoro. Número 1, vá a eventos e lugares que reflitam seus hobbies e interesses favoritos. Não esqueça de ir a um bar ou clube para conhecer pessoas, se não for onde você sente que pode ser o seu eu natural. Conhecer novas pessoas, que você pode potencialmente conhecer ao longo do tempo, requer um certo senso de confiança em você, se quiser fazer as coisas acontecerem. Ao ir a eventos e lugares que abrigam seus hobbies e interesses, também será mais fácil iniciar conversas com base nas semelhanças que você e um estranho compartilham. Isso também pode aliviar o estresse que os introvertidos enfrentam quando se trata de conversa fiada. Número 2. Esteja preparado para passar por tentativas e erros, o amor não é um conto de fadas, e embora possa odiar aspectos superficiais do namoro, certamente não pode passar por isso sem ficar com o coração partido algumas vezes, ou sem partir o de outra pessoa, há sempre uma lição a aprender no mundo do namoro, por exemplo, pode estar habituado a interiorizar os seus pensamentos e sentimentos como introvertido, mas enquanto namorar aprende a comunicar melhor com o seu parceiro, e mesmo que isso possa ser difícil por vezes não é impossível. Número 3. Ter conversas honestas. Não tenha medo de mostrar quem é, desde o início como o um introvertido que valoriza a autenticidade e a morte. De qualquer modo, se quiser saltar fora tentar impressionar os outros seja honesto, peça-lhes as conversas difíceis. Se eles souberem para onde se dirigem os dois, vejam se os dois têm realmente química mas também comunicam que estão dispostos a fazer com que as coisas funcionem. Se estão seriamente empenhados em namorar, não tem de se preocupar em esperar um certo tempo, antes de responderem às mensagens de texto que estão a sair. Número 4. Desesperado ou aberto para gostar de alguém, é tão bom estar com ele, mesmo nos piores dias. Pois só arranje tempo para as pessoas que realmente lhe interessam. Não saia com alguém porque ele parece impressionante no papel, ou se alguém que os seus pais e amigos aprovam, pergunte a si mesmo o que realmente quer num parceiro e só arranje tempo para se encontrar com pessoas, com quem realmente acredita ser compatível no final do dia. É você que namora com essa pessoa, e não com mais ninguém como introvertido. É muito provável que não goste de criar conflitos, e rejeitar aqueles com quem acha que não pode ter uma relação com eles ajudá-lo a estar um passo mais perto de encontrar, o par certo adicionalmente. Número 5. Não se contente só porque tem medo de estar sozinho. Mantenha a mente aberta. Isto inclui salvar extrovertidos que operam de uma forma diferente, que dizem que namorar com alguém que é o seu oposto não pode resolver, a palavra-chave é, está comprometido desde que você e o seu parceiro, respeitem os limites um do outro. Não há nenhuma razão real para que as coisas não possam resultar, mesmo que possam surgir de tempos a tempos, mal entendidos que sejam mais em qualquer relação. É um introvertido. O que o ajuda no domínio dos encontros? Sinta-se à vontade para partilhar os comentários abaixo, por isso, diga-nos se tiver alguma ideia, não se esqueça também de consultar o nossas redes sociais, ative o sininho das notificações para mais conteúdos, e obrigado por assistir.